Fala galera, beleza? Estamos aqui no stand da ZOMO Trazer um pouco das novidades A ZOMO pra esse evento Como sempre, né? como todo Narco Shop Trouxe um stand Mano, mostra o stand aqui um pouco, Lana Olha o stand que a ZOMO trouxe Tem uma galera fumando aqui, ó Um loungezinho massa E aqui a gente tem a novidade da ZOMO né? O Strong StrongFoil Chega mais perto aqui Aqui a gente tem o Strong Foil Que é a novidade que a Azomo trouxe Para esse Narg Shop É o alumínio da Zomo. A gente está tendo a oportunidade de testar aqui Aqui nós temos Os porfetinhos da CIPA né? Associação do Arguile A Zomo agora também está trazendo Seda, né? Galera que fuma tabaco e outras coisas Sedinha para enrolar Sedinha da Azomo Vou até pegar uma, mas realmente a estrela principal é o alumínio. Estamos aqui. Quem tá aqui no estande da Zomo é o mix do gordão. O gordão ali tá ali. Mito demais também. Representa pra caralho o mundo do Arguilho. E é isso. Fiquem com a gente. A gente vai trazer tudo aí do Narg Shopa. aqui com o Ferrari da Zomo, o cara que sempre tá aparecendo em todos os vídeos da Zomo, se você já acompanha, a Universidade do Arguilho todos os quadros. Fala um pouco pra gente o que, que você tá achando desse evento. Cara, tava falando agora há pouco, eu não imaginava que fosse desse tamanho, com essa quantidade de gente, porque eu nunca tinha vindo pra Brasília. Mas, cara, isso aqui é fenomenal, velho. A quantidade de gente que vem, troca ideia com a gente, interage, tira foto. E como eu tava falando também, não só no nosso estande, entendeu? A alegria de ver todo mundo curtindo o negócio inteiro, todas as marcas, todo mundo sendo privilegiado com a presença dessa galera do caralho aqui mano, eu acho de sinistro velho, galera vem, troca ideia, tipo, vem com o intuito de conhecer mais, provar um sabor novo, às vezes a gente traz lançamento, isso é uma coisa muito da hora mano. O que, é que você considera a maior novidade da ZOMO, a ZOMO vape ou o Strong Foil? O strong Cara, de alumínio é da Zomo. eu acredito assim, são mercados bem diferentes, uhum. né? O mercado de Arguilha, a gente sempre vem incorporando, trazendo mais produto. Trouxemos zona, trouxemos alumínio. A gente vai trazer para o futuro. Aí vou dar um spoiler no teu canal, primeira mão. Mangueiras, homo também. A época passada a gente tinha roche também. Então a gente sempre vem agregando. Agora novidade que a gente fala assim, ó, uma coisa que entramos no mercado novo, entramos num, num, num estilo novo agora de consumo, né, de, de, de fumígena, alguma coisa assim, do próprio tabagismo, Embora não seja tabaco, é o vape, né? que também tem nicotina, é uma, uma, uma outra opção para galera sair desse, do, do, do cigarro e tal, como é um Arguile, mas como novidade, como inserção de mercado, eu acredito que o vape é a coisa mais ousada que a gente podia fazer. A gente entrou no mercado completamente novo e estamos aí, botando força, a cara. força, entrou com força demais. E é isso, então ficamos por aqui com essa mini entrevista, muito obrigado. É, eu que te agradeço aí, estamos é obrigado. Estamos juntos, valeu galera. Fala galera, a gente está aqui no Stand Janai. A Night vai, trouxe uma essência nova A gente vai dar uma provada, vai montar Roche também Vai falar um pouco pra vocês Dizem, dizem que é de groselha, tá bom? Mas já já eles vão montar aqui, a gente vai provar E eu vou passar tudinho pra vocês O evento tá terminando estamos realmente nos finalmente aqui, no finalzinho Mas foi um evento do caralho Tamo junto Ó, tá chegando os Rocha aqui eles vão montar a nova essência para geral experimentar aqui. We'll Do caralho, do caralho Galera, o que a gente tem aqui hoje é algo incrível, sensacional A nova essência da Nai da linha Symbols Se você tá acompanhando o canal, você sabe que a gente já fez uma review de uma essência dessa linha Então, cara vocês não perdem por esperar essa nova essência, que é a Mu É uma framboesa muito top, bem gelada. Uma framboesa, velho, tem um doce, tem um gelado. É uma essência incrível para vir realmente fazer sucesso pra caralho, porque é uma essência muito foda e muito boa. Por enquanto é o que eu consigo falar pra vocês. A gente sabe que quando ela realmente lançar, ela pode mudar um pouco a fórmula, mas o que deu para sentir realmente é uma framboesa muito gostosa e bem refrescante, tá bom? Então é isso, tivemos essa surpresa maravilhosa aqui no Nag Shop. No finalzinho, o lançamento da nova essência da Nai, boom, da linha Symbols. Estamos aqui com o grande Sorrilha Ruca, Fernando Sorrilha, o cara, o monstro. O <risos> que você que tá achando desse evento, Sorrilha? Ah, Brasília, para mim, é o, do, o melhor evento do Rolando Arguilha. É um público diferente, cara. É uma animação diferente. Ah. frente de São Paulo, diferente de, de Santa Catarina. Aqui é sensacional. Demais. Esse clima aqui é demais. É Brasília é top. Para quem não conhece, é o Little Sol, agora tá chegando com a Lu Forever, é o um cara visionário que tá aí... Pe... Pepetinha. Pepetinha, tá pensando no carvão de metal ainda, ele tá anos-luz à nossa frente. E realmente a gente tem que agradecer muito por tudo que ele faz, para para tipo, pro mundo do Arguilho mesmo, então Sorrilha, muito obrigado. Eu que agradeço, esse reconhecimento é sensacional, muito obrigado. É isso, volte sempre pra Brasília. Sempre vai te receber muito bem. Bom, galera, a gente tá falando aqui no nosso vídeo. No 10 minutos show. É, espero que vocês tenham gostado do vídeo, entendeu? É, foi muito foda, velho. Né? Foi incrível. Dessa vez a gente foi trajado, informizado. Vocês viram aí, a gente deu de presente pro Sakamoto, pro Dudu. Até tirou uma blusa que ele tava pra voltar na nossa na frente hora, na, na hora, na hora. Sorrida também. E mano, velho, eu quiser nem que agradecer, mano. O time dela é foda pra caralho, mano. O evento é incrível. Não, de verdade, gente. Vocês nunca tiveram a oportunidade, ou se vocês já tiveram a oportunidade e desperdiçaram, vem o ano que vem. Né? Com certeza vai ter de novo. Eu tava. Vocês viram aí nas entrevistas que eu fiz com outras pessoas que eu perguntaram. Todo né? mundo fala que o tipo, pessoal de Brasília é fenomenal, é tipo, diferenciado. Então realmente a gente está vindo aqui para agradecer você que acompanhou o vídeo até o final, realmente foi um evento muito top, agradecer toda a estrutura, toda a organização aí da galera que produz e faz com que esse seja o maior evento do Centro-Oeste de Nardilha, entendeu? não só isso também, agradecer as marcas que fizeram vem hey, muita sorte boa entendeu mesmo novidade e agradecer seu fígado, gente lá no seu é, voz, é a Brasília, a pra agradecer aos jogadores que tiraram o primeiro lugar Brasília galera agradecer e é isso que a gente já tá atrapalhando aqui então muito obrigado valeu, valeu.